Oi gente tudo, oi. oi tudo bem? Cara? Oi gente tudo bem com vocês? Tudo pau? pau. Eu tô assistindo demais Kefra, estou pegando tudo que ela é fala. Tudo pau. Vocês já sabem que eu sou uma pessoa Normal, né? Tipo, eu tento ser kawaii desu, mas eu não sou kawaii desu não, não, nunca fui kawaii desu Pessoas bonitinhas Que começam a fazer vlog bonitinho Maravilhoso Ai, gente, olha como eu sou linda, maravilhosa E delicada. Não, não sou essa pessoa não isso de mim Eu sempre vou estar tá me zoando Eu estou sempre fazendo careta em fotos Fotos com os amigos, tudo Maravilhoso Agora você está me perguntando por que eu tô gravando tão perto da... Talvez, porque hoje é dia de tutorial Bom, é outra coisa que eu tô pegando muito da Kéfera Ai meu Deus do céu Hoje eu vou fazer um tutorial de maquilagem Só que não é uma maquiagem normal Porque a pessoa que não se dá bem com maquiagem Não, a pessoa não se dá bem com maquiagem Aquela maquiagem bem básica Eu só sei essa Mas hoje eu tive uma grande ideia Uma ideia de merda Mas é uma grande ideia Bom, a maquiagem de hoje não é uma maquiagem normal Não é o um tutorial que eu vou ensinar Não é um tutorial assim não É o um tutorial já tá né? Já, já tá espalhado pelo Japão É assim, hoje eu vou fazer maquiagem De garo Pra você que não sabe o que é garo Esse tipo de menina aqui ó Ou esse tipo de menina Tem vários estilo de guiaro, tem guiaro mais fofinho, mais precisinha, mais cuti cuti, ou guiaro mais, existe guiaro mais morena, Praticamente negra. Agora você me pergunta por que ela foi desse jeito. Eu não sei. É o estilo do Japão. É o estilo da japonesa. É o estilo de japonesa que gosta de maquiagem. Eu não sei explicar muito bem de direito. Porque eu nunca fui guiar na minha vida. Mas, mas é porque elas fazem uma maquiagem muito pesada. O um olho muito pesado. Um dos pontos que essas japonesas gostam bastante. É porque ela faz um tipo de maquiagem que... Abre o olhar porque elas tem um olho de queijo Fecha aquele olho rasgado assim, não tô zoando, tá? Você também não xinga nenhum japonês de olho rasgado que isso, ó o Primeiro eu vou ter que tirar essa maquiagem que eu tô aqui Talvez no meu rosto pode ficar uma coisa assim, básica, normal Tá, vamos lá, vou ligar o vídeo aqui, porque eu, eu sozinha não vou conseguir nunca fazer isso Bom, eu não tenho um Prime, então, né, pra começar, vamos começar com... Eu não sei como chama isso, mas é tipo... Eu vou começar com uma loção tônica só pra hidratar meu rosto Eu sei que ela não passou, porque ela deve ter passado quando ela saiu da casa dela ou antes de gravar esse vídeo aí Mas eu não passei, então vamos passar, porque meu rosto deve ficar muito... Com sujeira <risos> Principalmente isso E desidratado também Porque a minha pele é pele seca Mista na verdade, né Tem, tem área que é oleosa E tem área que é bem Bem seca Tipo, muito seca hein? Não mostrei pra vocês O que, que eu tô passando <risos> Bom, essa daqui é a loção tônica que eu uso, que é um, tipo uma loção de leite de soja. Não soja, leite de soja. É leite de soja. Daí eu também tenho essa loção tônica da Natura. Faces. Cuidado básico. Isso aqui eu acho que é papel. Não é pra pele oleosa, porque quando eu passo qualquer coisa que for pra pele oleosa, meu rosto inteiro craquela. Porque a minha pele é mista. Não é seca, mas é mais mista pra seca, então, tipo, tem mais áreas secas do que mista o tem área, mais área seca do que oleosa. na verdade não é um prime inteiro, é só uma amostra porque eu também não é todo dia que eu faço prime esse prime não é da MAC The ball. ai, tem que virar porque tá contrário, burra uh. eu vou colocar prime nessa maquiagem porque no tutorial tá falando pra colocar prime então pessoal, ok, vai colocar prime Primeira observação, olha o tamanho da unha dessa garota Ela passou dois tipos de base Dois tipos de base, eu não tenho, eu só tenho um E é da cor da minha pele E ela tá passando um tipo de base Ela tá passando três tons abaixo do tom dela É super super escuro, mas eu tenho esse Vou passar esse daqui, que é da MAC Eu acho que é igual dela, não sei Studio Fixed Fluid vocês viram aí eu fico falando zoom, porque ela até só não sabe falar zoom. Eu vou colocar, ó, dois pumps, que não vai deixar minha pele ressecada, principalmente nessa área aqui. Minha pele fica toda ressecada quando eu passo só um pump. Então, <risos> de cabeça a pessoa quando passa a maquiagem. Gente, eu não tô fazendo exatamente o que ela tá falando, né? Até porque cada um tem um jeito de maquiar. Hello, tudo bem? Como vai? Então, quando eu passo base, eu coloco e espalho com o dedo. Tá, toda, toda extensão do meu rosto. Aí, depois que eu vejo, ah, espalhou tudinho, maravilhoso. Tá? tá, tá, tá, tá da hora, tá legal. Eu venho com a esponja e eu vou espalhando pelo meu rosto inteiro. Lembrei de falar uma coisa agora, vários youtubers de maquiagem estão fazendo o que? Aquele tutorial de tipo, não é bem tutorial, mas é, eu entendo a maquiagem de tal youtuber e olhando que deu alguma coisa. Então, eu vou. Aí que eu tive a ideia de, tipo, vou gravar também Só que não imitando uma maquiagem de uma pessoa youtuber brasileira ou gringa Super da hora, ou nesse tempo impossível e tal Eu pensei, que tal eu pegar essas maquiagens de japonesa? Eu tenho uma daqui aqui, tá? Então que vai ficar vermelho Tipo, se importem com isso, tá? Por favor. Minha pele também não, não, não é bonita, porque a pessoa não cuida direito da pele dela. Bom, vamos lá para corretivo. Olha, essa base da MAC MAC, MAC, sei lá. Faz uma cobertura, tipo, super grande no meu rosto. Então, tudo, todas as alheiras, todos os vermelhos, as espinhas, tampa tudo. Que então, tipo, eu só uso normalmente no meu dia a dia, só a base da MAC. Como ela usou corretivo, então vamos usar esse corretivo que eu tenho. É Marca Ken May, uma marca japonesa A cor é número 1 um. Eu vou usar qual? Ela falou que é pra usar A cor mais clara Eu vou misturar só um pouquinho com esse daqui Com a média e a cor E vamos botar aqui no rosto Não sou nenhuma maquiadora Então eu não sei fazer Olá, tudo bem? Tudo bom? Acho que essa maquiagem vai ficar Um pouco pesada Mas exatamente é isso Esse é, é, é, é o, é o... E elas querem uma maquiagem que tampa a alma e tudo que é de ruim. Ela vai passar o um pó, mas eu não tenho pó agora. Então, minha mãe errou. Saúde! Como eu não tenho pó agora, eu não vou passar o pó na minha cara. Eu só vou passar um pouco do pincel assim, só pra dar aquela secada de leve. Bom, ela passou dois tipos de cor, né? Como ela falou. Bom, primeiro ela passou com o dedo, mais clarinho. A sombra que eu tô usando é esse aqui, ó, do Hakuei mesmo. Essa do Hakuei, ó, eu tô usando muito tempo. Usei, tipo, tô usando minha vida inteira esse negócio. Até então que esse aqui tá mais bem usado, porque eu uso pra preencher minha sobrancelha. E muitas pessoas não gostam de usar a maquiagem do Hakuei, porque fala que dá alergia ou é marreta, esse negócio. Sim, a qualidade não é... Grande coisa, mas Sua função é muito boa Então, não sei porque eu tenho esse tipo de preconceito Com maquiagem Do Jacuê. Não sei se vocês estão escutando, mas é liquidificador Minha mãe tá fazendo comida Ela inventou tudo isso na hora que eu estou fazendo o vídeo Minha querida <risos> Obrigada mãe Depois ela vai assistir esse vídeo Tudo bem mãe <risos> Eu passei aquele, aquela sombra branca do Jacuê E agora eu vou passar Tira bol caiu. Ela passa as duas sombras com o dedo, então eu também vou passar com o dedinho. Essa sombra é da menina Super Poderosa. Uhul. Ai que bonitinho! É da marca coreana, chama Peripera. É ela é o número 3. Eu não sei se ainda tá na venda. Eu comprei, tipo, uma coleção inteira da Minha Super Poderosa, porque eu adoro. Daí eu vou voltar esse marrom aqui, que ela passou um marronzinho escuro nessa parte aqui dar cor, né? Fumar, tudo top. Sabe qual que é o melhor do, do olho da japa? Porque é tudo reto, então é super fácil de fazer o delineado. Já o olho que tem essas dobrinhas, côncavo e tal, é um olho assim, parecendo montanha-russa, então é muito difícil de fazer delineado. Tá bom? Eu acho que um lado tá... Acho que ela tá mais comprido que o outro, só acho. Não sei como elas conseguem acordar todos os dias, cedo, para trabalhar com esse tipo de maquiagem. Elas usam dois tipos de delineador, duas, dois tipos de cores, na verdade. É, na parte superior elas usam o preto, e na parte inferior aqui, nessa parte de baixo, elas usam o delineador marrom, pra ficar mais natural. Bom, ela usou lápis, lápis de olho branco, né? Normalmente a Japaz gosta de usar lápis de olho branco nessa região aqui para abrir o olhar, e deixar o olhar mais lindo, maravilhoso, super granão. Mas como eu não tenho, queridos, eu vou nessa sombra branca que aqui eu mostrei pra vocês. Vamos pedir que ficou branco, vamos pedir que ficou branco, tchau! Essa parte aqui onde eu puxei aqui no final, eu fiz um meio que delineado gatinho. Elas vão usar pra fazer um olho meio caído. E é, eu vou usar essa paleta de novo, né, gente? Essa paleta é muito, muito boa, sério, mesmo. Né? É tipo, faço tudo. Eu vou colocar essa parte aqui de baixo que ela colocou e ela escureceu essa, essa parte do meio do olho. Não sei se vocês estão entendendo esse tipo de maquiagem, porque eu não estou... Bom, eu vou colar meus cílios. Um tipo de cílios é esses cílios aqui. Ela é da MAC, da Mary Kay, da coleção da Mary Kay. Eu acho que não existe mais porque é da coleção da Mary Kay. Mas é um cílios muito extravagante, muito tipo. Pá! Cheguei! Coloquei os um cílios postiço. O letrebão. É, e ela coloca os cílios de baixo. Como eu não tenho esse tipo de cílios, eu vou, eu vou colocar o cílio postiço normal. Só que eu vou colocar aqui. Vamos ver o que vai dar. Talvez eu tenha exagerado na parte dos cílios inferiores. Vai ter aqui a foto de como era pra eu ter feito, mas assim, não deu tá muito certo, porque não precisa, né? Que, que eu acho que, que já tá bom. Pra mim, aqui pode acabar o vídeo. Muito é horrível. <risos> terminar esse delineado aqui. Eita, quase, quase quebrei meu... Normalmente em japonês elas rafa tudo a sobrancelha e elas mesmas desenham, então quando elas tiram a maquiagem, tipo, fica sem sobrancelha e fica sem nada. <risos> Bom, eu não tenho um iluminador em bastão Só tenho esse daqui da MAC Que é o Soft Gentle <risos> Até saiu o nome aqui Mas é o Soft Gentle da MAC Esse aqui é conhecido E é queridinho de todos Então eu vou passar um pouquinho assim, ó Esse aqui é um blush dessa marca Que eu não conheço, mas Ele é assim, ele é iluminador Com blush rosinha, bonitinho Aqui, ó é bom que ele já é iluminador, tudo bonitinho. Vou usar da NYX, mesmo que eu tenha o da NYX, que é um bronzer. Agora eu vou mostrar essa maquiagem pra minha mãe e <risos> pra minha irmã. Mãe! <risos> tô, mas não tô gravando você. Eu vou agora perturbar minha irmã. Quero ver. make. Quero make. <risos> <risos> <clone nena. risos> eu vou que não é? Eu sinto que não é que não é. Kurogari. Kurogari, deixa Ok, lá. <Harbor> mm. Hoje é uma maquiagem, quero. <risos> Toda errada. Eu... Olha, gente, eu deixa eu explicar pra vocês. Eu, essa maquiagem não era pra ser desse jeito, era pra ter um cílios bonitinho Essa parte. Mas é porque a pessoa não, tem, não usa esse tipo de cílios inferior. Na verdade, eu nem <siamo central> uso cílios postiço no meu olho, então eu não tenho esse tipo e, e foi, eu fui pegando o que eu tinha aqui em casa então foi uma maquiagem bem gambiarra pra vocês. Ai, quantas curtidas merece essa maquiagem, gente, me fala a parte que eu mais gostei é essa parte aqui da boca, dia eu só coloquei o lip gloss e acabou o resto se deu pra ver, né é, espero que vocês tenham gostado <risos> se vocês tiverem outra ideia, outro tipo de maquiagem, coloque comenta aqui embaixo, não esqueça do joinha não dá nem pra piscar direito é, Também não se esqueça de se inscrever no canal Porque, gente, eu tô querendo Fazer, lançar vídeo toda segunda-feira Pra vocês começar a semana Maravilhosamente é, Também não esqueça do de Apertar o sininho, gente Porque quando eu lançar vídeo Vocês saber ó, e correr logo Pra assistir o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau It's time.